Nopa, então, você não precisa ser um novato aqui no canal ou ter me conhecido ontem pra não saber sobre uma teoria que muita gente acredita sobre mim. A cada arte de uma pessoa versão cavalo que a Geolazi faz, é uma má consequência da pessoa desenhada. E agora, eu tenho mais relatos de acontecimentos a partir dos meus desenhos. Bora lá? Assim como eu fiz no vídeo passado, tenho que começar contando a história de um garoto chamado Alone, do anime The Lost Canvas. Alone era um garoto super puro e bondoso, do tipo que até se sacrificaria pelos outros. Ele possuía alma mais pura do século XVIII. Alone era um jovem pintor muito bom no que fazia, mas o mero motivo incapacitava de terminar suas pinturas. Todo aquele tempo, ele estava buscando por uma tonalidade de vermelho que não conseguia produzir. Um vermelho vivo era seu desejo. Um padre! Sabendo do desejo de Alone e só uma pura, o enviou pra uma montanha, ou um penhasco. Não sei o que era aquilo. Prometendo que lá, ele encontraria o vermelho mais próximo do verdadeiro vermelho. Lá, Aloni foi surpreendido com a visita de uma mulher chamada Pandora, que diz que Aloni era o Imperador do Inferno, graças a sua alma puríssima. Depois de tempos, todas as suas pinturas resultavam na morte do que era representado no quadro. E isso chateava muito o jovem pintor. Até que Pandora, vendo a situação, convenceu o garoto de que a morte era a salvação, e fez ele se entregar ao Imperador do Inferno, Agis. Assim, encontrando o verdadeiro vermelho que tanto buscara, a cor do sangue. A história do menino Loni é extremamente parecida com a minha, onde muito do nada, cada youtuber que eu desenhava se ferrava de maneira ou outra, mas antes os desenhos eram normais porque eu sabia desenhar formas além de cavalos. A primeira consequência foi um desenho que eu fiz do Toshi, onde dois dias depois foi postado um vídeo falando sobre um suposto doxing em que o mesmo levou. Esse vídeo eu tratei como uma mera coincidência. Até que chegou a vez do tio Gin ser desenhado. Fiz um desenho dele também. E um tempo depois ele escreveu em seu Twitter que um hacker tinha invadido suas redes sociais e que não era pra confiarmos em nada supostamente enviado pelo mesmo. Só que eu também tinha feito um desenho do meu amigo Dan, que no caso foi minha inspiração pra ir um passado próximo virar canal de opinião. Mas quando foi mostrar a pra ele, o pessoal do servidor tava dizendo que ele teve uma fucking crise de asma que nem sair da cama conseguia. Só essas três consequências me fizeram largar os desenhos. Mas de repente, comecei a gostar de cavalos. E queria um personagem chamado Totó, que era inspirado na Oceia do Fei. Mas ainda assim não era o Fei. Por isso mesmo não teve consequências. Depois, eu desenhei o Toshi versão cavalo. Mas a consequência dele não foi imediata. Então eu vou falar sobre a próxima e mais na frente eu lembro vocês. Desenhei o Tio Gin versão cavalo e pouco tempo depois, o gatinho o gatinho dele começou a apresentar problemas urinários e logo três dias depois do desenho, morreu. Aquilo me deixou tristíssima, assim como entristeceu o próprio Gin. Até que eu decidi desenhar um Todoroki versão cavalo, e na época era amiga do noob utópico. Então no que deu? Eu decidi completar com detalhes do Noob e direcionar a fanart a ele. E fui surpreendida com o Zinho no meu Twitter e o tio Rick me relatando sobre o que aconteceu. Ou seja, a hora do Exposed chegou. Quando eu conheci o Rick, ele me puxou para umas causas com os amigos dele. Em uma dessas causas, estávamos falando sobre o desenho e o Exposed do Noob, com o Rick papando ele. Umas pessoas queriam desenhar o Rick metendo porrada no Noob. Ou em um computador com um canal do Noob aberto. E o que eu decidi fazer? Um desenho do Rick versão cavalo. Dando um coice no núbio utópico Mas depois eu avisei a ele Que algo podia acontecer Por causa da fanart E no fim aconteceu Criaram um perfil falso no Discord Se passando pelo Rick Pra difamar a imagem dele Isso cinco dias depois E quando eu descobri que o Rick Tinha uma esposa Decidi fazer uma fanart dele cavalo Com a esposa dele também versão cavalo Mas dessa vez No mesmo dia Rolou uma sobrecarga pro lado do Rick E ele teve que adiar um vídeo Porque eu chamei o editor pra ajudar ele Mas o editor veio com uma arrogância total Pra cima do Rick E pra cima de mim também Aí ok nós estávamos botando fé em matemática. Menos com menos é mais. Então... Se o Rick teve duas consequências ruins, a terceira seria algo bom. E no que estávamos pensando? No potencial do Toshi? Então eu desenhei ele versão cavalo mais uma vez esperando isso. Mas agora, lembra da fanática que eu fiz do Rick versão cavalo, dando um curso no lover tópico? Pois é, a mãe do Zin processou o Noob. Então foi uma segunda consequência pra ele. Eu não vou desenhar mais uma vez que não acontecer nada positivo. Além de que não quero ver desenhos do noob. Mas pra vocês que acham que eu só desenhei os outros e outros tiveram consequências. Estão enganados, pois eu mesmo tive que provar meu próprio veneno. Como consequência para essa ou ser minha versão cavalo, eu fui demontado no servidor de Breg. E ao ser demotada, rolou uma confusão enorme pra saber quem tinha me demotado. E acabei confundindo um cara nada a ver com o meu superior da staff. Treta essa que foi explicada nesse vídeo, e eu vou deixar no card agora e na descrição. Bom, além disso, eu desenhei minha amiga WallBeat, e mencionei ela no Twitter mostrando a fanart. Só que uns dois dias depois, chega ela em um Macau comigo no Discord, eu falo sobre a fanart e o um Meu Twitter foi hackeado, então não pude ver. Ou seja, fui a segunda vítima de hacking a partir de uma fanart minha. Agora, Olha, vamos para a última consequência do ano de 2021. Lembra que eu disse pra guardarem a fanart que fiz com o Rick em mente? Pois é, ficou a verdade. E o cara apareceu no potencial, como foi prometido por mim quando fiz a fanart. Eu, mesmo, eu gosto muito dos seus vídeos, tá? Tio, mais um tio pra comunidade. Olha só que Caralho. legal, tio Rick. <risos> Puta que pariu, Rick. Eu também tinha feito uma fanart pro tio Sam há um tempo e mostrei pra ele um Macau, dizendo que as minhas fanarts davam consequências e que ele deveria tomar cuidado. Mas ele tava muito tranquilo. Tão tranquilo que a minha fanart só quase fez ele infartar com o um susto achando que o canal dele tinha sido deletado. Só um sustinho, nessa. Né, Bom, além disso, tinha uma fanart de Natal pro Sam. E pelo amor de Deus, não, ele não tá com a árvore. É um pinheiro e ele é estrela da árvore de Natal. Depois dessa fanart, como foi a terceira que eu fiz pra ele, ele pegou os 600k no YouTube. Então foi isso. Eu tenho uma lista com todas as consequências e essas são só algumas. Porém, justo a mais interessantes. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraços.